A Mandala é uma empresa júnior formada por estudantes de engenharia ambiental, curso em parceria do Instituto de Pesquisas Hidráulicas com a Escola de Engenharia. Por conta da Semana Mundial do Meio Ambiente, comemorada em 5 de junho, a TV Engenharia procurou saber mais sobre o trabalho da Mandala, também pelo simbolismo que representa, pois são, ao nosso ver, uma boa parte do futuro para o tema da sustentabilidade. Olhem que legal o trabalho que eles e elas realizam. A Mandala em Soluções de Engenharia Ambiental é uma empresa júnior aqui da URGS, e ela é, participa do da Escola de Engenharia e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, aqui onde a gente está, o IPH, que são os dois departamentos que coordenam o nosso curso. Então, a gente teve a ideia de criar uma empresa júnior para colocar na prática né, o que a gente vê em sala de aula, nossas cadeiras, e realmente ver onde esses conteúdos são aplicados na vida de um engenheiro, nos projetos, o que, é que é feito. E é assim que a maioria das empresas júnior são criadas, Aqui na URGS, a gente tem diversas agora. Uh, e o que é uma empresa júnior? né? É um projeto de extensão da universidade e ela é legalizada como uma associação. Então, é um conjunto de estudantes que está aqui para se desenvolver, para formar melhores profissionais para o mercado e pessoas também, né? com valores, enfim. A gente trabalha muito com a ética nos nossos projetos e tudo. E aqui, a nossa missão, na Mandala, então, vamos tá ali, é o desenvolvimento pessoal e profissional dos membros através de projetos de engenharia mental, então a gente realmente colocar isso na prática, e da vivência empresarial, que além de todos os nossos projetos, a gente tem também toda a experiência de gerenciar uma empresa mesmo. A gente tem área administrativa financeira, de marketing, de vendas, a presidência, gestão de pessoas, então a gente adquire vários outros conhecimentos que vão nos ajudar para nossa vida profissional que não são vistos numa cadeira assim do nosso curso. né? Então é, seria um complemento para nossa educação uh, para formar realmente melhores profissionais para o mercado. Uma as pessoas podem entrar na nossa empresa, a gente realiza um processo seletivo é, todo semestre. E esse processo seletivo tem dinâmicas, tem entrevistas, a gente avalia o potencial da pessoa em querer participar, em querer descobrir novas formas de aplicar o que a gente estuda, né, no, no curso de engenharia ambiental, como também aí a gente vai atrás de pessoas que são proativas, têm vontade de mudar esse mundo. E falando em é, sobre a temática de sustentabilidade, né, essa semana é a semana do meio ambiente e dentro da mandala a gente tem essa preocupação, dos nossos serviços é, abordar a questão da sustentabilidade, tanto que é, realizamos serviço de educação ambiental, a gente vai até empresas, indústrias, escolas, condomínios, para falar um pouco mais sobre meio ambiente, o que podemos fazer para melhorar o nosso planeta e criar essa, essa, esse ponto crítico entre as pessoas de saber se estou fazendo o necessário para melhorar o nosso mundo. Então, tem toda uma parte de uma questão de sensibilização e de capacitação. Além disso, a gente também faz é, projetos na área de gestão de resíduos, né? Muito se fala nisso hoje em dia. E a gente vai a em empresas e tudo mais para dizer o que é correto e o que é incorreto. Para eles, além de ser um benefício para o meio ambiente, também acaba virando um retorno financeiro, porque eles gastam menos com destinação incorreta, né? que eles podem ganhar muito e tudo mais, como também é a diminuição desse, da geração dos resíduos. É, falando de outros projetos que a Mandala realiza, é, temos projetos em relação à captação de água da chuva. né? E, o, vários condomínios e é, empresas maiores têm essa necessidade de diminuir o, o gasto com água. Então, a Mandala realiza esse serviço para para captar água e todo caso todo um projeto de dimensionamento e para análise do, do retorno que, é, que aquela que no local vai ter depois de tanto de um período, né? É, utilizando esse sistema. É, a mandala também é trabalha com projetos que envolvem mais a área de engenharia, como por exemplo um recente que nós realizamos no início do ano de é, erosão. Que a gente fez um projeto utilizando drones e,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 mapeamento para o controle de erosão no açude. Então, a gente está sempre trabalhando na na parte mais ambiental. A Mundala também é, trabalha com projetos mais voltados na área de engenharia, como o um recente, que realizamos no início do ano, é, em relação ao controle de erosão. A gente utilizou drones e mapeamento para controlar o erosão no açude. e e isso mostra sim, que, uh, como o nosso curso de engenharia ambiental é bem multidisciplinar, e engloba muitas áreas, uh, a gente sempre está trabalhando um pouco, um pouco mais na temática ambiental, mas também abordando questões de engenharia. A gente sabe que a geração que está vindo agora uh, está tendo uma preocupação um pouco maior com o meio ambiente. Inclusive, nesse último fim de semana, a gente participou de um encontro gaúcho de empresas juniores com mais de 670 pessoas. Que abordou bastante esses temas, então a gente ficou muito feliz em ver como esse tema está sendo trazido atualmente. Tanto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estão sendo discutidos, e esse é um dos nossos maiores objetivos também: tentar levar essa consciência para a sociedade. Que muitas vezes no dia a dia a gente acaba não pensando nisso, mas enfim, é importante a gente saber para onde vai o lixo que eu estou gerando quanto de água estou usando, se eu realmente preciso, quanto de poluição estou emitindo com as minhas atividades do dia a dia. E tem ações sim bem simples que cada um pode fazer para reduzir isso. Enfim, esse é um dos nossos maiores objetivos nos nossos projetos de educação ambiental, trazer tanto essa consciência, mostrar para as pessoas o que está acontecendo fora do nosso dia a dia, assim fora do que a gente vê, e também como cada um pode ajudar nisso. né? Então, todos os nossos projetos têm essa preocupação, seja com os resíduos, seja com a água, enfim, diversos focos, mas sempre pensando na sustentabilidade. E para cada um desses projetos funcionar, a educação ambiental é muito importante. Não adianta a gente chegar numa empresa e fazer a gestão de resíduos, ter uma melhor localização das lixeiras para que tudo funcione bem e as pessoas não terem essa consciência de separar o lixo. Então, isso é muito importante cada vez mais, e é isso que a gente busca nos nossos projetos da Mandala. Para quem se interessou ou quiser conversar com a gente, a Mandala possui um site, que é ijmandala.ef.br. Você pode acessar lá e entrar em contato conosco. Também tem as nossas mídias digitais, o Instagram, que é IJ mandala e o Facebook, que também é jmandala.